Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre como gerar é, arquivos com informações da rede de drenagem de um determinado local com o auxílio do Global Maper, ok? Redes de drenagem são os, os informações sobre cursos de rio, é, linhas de água. É, Caminhos, riachos, rios, né? são as informações no terreno aonde é, a água escorre. Né? E aonde a água escorre, dependendo da, da, uh, do acumulado de água, do volume de chuvas, né? uh, da profundidade desse vale para onde a água escorre, tem sempre a chance de você localizar a água. Então, no nosso caso de aventura aqui, no nosso, na nossa situação, onde estamos fazendo um estudo de um geoplanejamento de aventura, nós vamos utilizar os recursos do Global Mapper para extrair informações do relevo de determinado determinada área para nos dar aonde possivelmente possamos encontrar água, ok? Para onde a água escorre o caminho da água, a linha d'água. Okay? A primeira coisa que nós precisamos fazer é do perímetro da área que nós queremos extrair essa informação. Né? Então, aqui eu tenho uma, uma região e a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo georreferenciado com esse perímetro. Eu vou clicar, no, utilizando o Google Earth, eu vou clicar aqui na ferramenta do, da régua, né? vou selecionar aqui a opção polígono e vou desenhar um polígono, terminando de desenhar, clico em salvar, vai salvar aqui no, no, no, no próprio Google Earth, coloco o nome e dou OK, em seguida, eu vou salvar, eu vou exportar essa informação, o botão direito sobre ela, vou exportar, ou seja, levar para fora do Google Earth como? selecionou a opção salvar lugar como salvar lugar como vou escolher aqui na minha área de trabalho colocar o nome do arquivo e salvar na minha área de trabalho salvei na minha área de trabalho agora vou aqui no volta para o global mapper abro open data files o arquivo referente ao perímetro de, de interesse cadê meu arquivo tá aqui abrir o arquivo agora eu vou lá no globo né e vou selecionar os meus dados minha base de dados clico no globo seleciono a minha, minha base de dados para nesse caso extrair informações do relevo do terreno que possam é, que eu posso criar minha, uma rede hidráulica um, a, a, um arquivo contendo as informações da rede hidráulica daquele terreno dos cursos de rio, dos cursos d'água eu vou usar o SRTM dados mundiais de elevação SRTM, um arco por segundo clico em connect Já trouxe a informação, viu? rapidinho, agora eu vou usar essa ferramenta aqui ó, create Shade. clico nela e ela vai me trazer uma tela para me colocar os perímetros, é, é, perímetros, colocar os parâmetros é, da minha busca, da minha pesquisa, coloquei aqui uh, um parâmetro aqui de contagem de, de células em 10, uh, depressão, coloquei aqui mil metros de depressão, uh, para ele extrair com o máximo uh, de detalhes possível, e dou ok, olha como é rápido, Pronto, me trouxe toda a rede de drenagem, separadas por microbacias. Desligo a microbacia, desligo aqui o SRTM, desligo o meu perímetro. Então ele me trouxe um arquivo georreferenciado com todas as linhas de água, todos os cursos de rio, todos os cursos d'água daquela área que eu selecionei. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou exportar, vou lá em File, Export, Export em vetor Leader, né? exportar em vetor líder vou exportar em KML KMZ que eu estou utilizando o Google enfim, ele só lê em KML KMZ então vou exportar nesse formato poderia exportar em, em outros formatos de acordo com o programa que eu uso né? em GPX DWG em shapefile etc mas eu escolhi KML ele vai abrir uma tela é, é, para que eu selecione alguns parâmetros de exportação. Não quero selecionar nenhum específico, lembrando que esse é uma gravação aonde é, utilizo de forma geral e simplificada. Em linhas gerais e simplificada, eu apresento essa função para que você utilize no Global Mapper é, para aplicação de é, levantar informações sobre rede de drenagem. Voltando aqui do OK, vai gerar informação e vou salvar essa informação. OK? Salvei a informação. Agora eu vou lá na né? minha informação salva. Aqui, ó. Clico nela. Abro a informação. E pronto, ela me trouxe toda a rede de drenagem. Note que a primeira vez que você abre o arquivo, ela as informações, ela podem estar suspensas, né, acima do solo ou abaixo da linha de solo então você vai ter que ir em é, clicar com o botão direito na camada selecionar propriedades em propriedades você vai na altitude aba altitude seleciona presa altitude presa ao solo vou aproveitar e vou mudar a cor para ficar mais aumentar o contraste vou colocar aqui uma corzinha bonitinha aqui, azul piscina só para aumentar o contraste pronto olha que legal eu já tenho aqui as informações dos cursos de rio cursos de água no terreno que eu posso utilizar no meu planejamento é isso aí espero que tenha gostado de aprender como que utilize e para que serve essa ferramenta até o próximo vídeo